O Hospital Universitário ele tem 45 leitos de UTI, tem uma obra em andamento que deve ficar pronto ainda este ano, é, que duplicarão os leitos. Né? Inicialmente, nós vamos transferir as UTIs que estão hoje em locais é, é, com muitas necessidades e muito muita dificuldade, enfim, mil de, de, de estrutura, de espaço físico. Então, uh, nós temos também no hospital 374 leitos, somados esses de UTI. Eles todos seguem funcionando, seguem ativos, seguem atendendo a população. Quando fomos inseridos no, no plano de contingência do Estado, organizamos uma área física e pensamos, bom, o único lugar possível é dentro da estrutura da nossa emergência, que a gente poderia separar e ter duas portas de entrada. Uma porta de entrada para suspeitos e, e, e vítimas de Covid e a seguiria atendendo o hospital geral. Porque Santa Maria e região, o hospital universitário ele tem muita é, representatividade no, no, na resposta das necessidades de saúde. Então não tinha como suspender tudo e... Focar só no Covid. Então, nós dividimos a emergência em duas e passamos a organizar a área Covid com todas as, a, as recomendações que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, preconizavam. Então, fizemos os nossos planos de ações. Primeiro, li, aquilo de, de estabelecer limites de área física. Quem trabalha na área Covid não pode trabalhar concomitante na área onde estão pacientes com outros tipos de patologia. Hoje nós temos lá, uma, na área Covid, três espaços, triagem, pós-triagem e internação. Na triagem, todos aqueles que chegam são avaliados aqueles principais sintomas clínicos que podem indicar que aquela pessoa está com suspeita de Covid. E ela confirmando, no mínimo três daqueles, daqueles sintomas, ela passa para a área de pós-triagem, que é onde ela faz exames. Se ela tem alguma situação clínica que recomenda internação, os nossos leitos todos são para pacientes críticos e semicríticos. Mas como a gente não tinha uma estrutura organizada até o momento, alguns até que precisavam ficavam em observação ali no hospital mesmo. Então essa é a estrutura que nós estamos administrando hoje, com equipes redistribuídas, profissional que estava no ambulatório, mas que tem experiência em UTI, então está na UTI Covid. E assim a gente vai trabalhando, um dia depois do outro. Também já tivemos um, um processo de seleção simplificado, Uh, para contratação emergencial via Ibser, nós estamos uh, diante do inesperado. A gente não sabe como vai, uh, vai ser o desfecho aqui, mas estamos preparados. Uh, em relação aos respiradores, para as nossas UTIs nós sempre tivemos os nossos, os nossos equipamentos próprios, enfim, uh, com algumas, uh, alguns de reserva. Para os leitos da UTI COVID, nós recebemos 10 respiradores do Estado, que foram 10, 10 leitos completos de UTI que o Estado locou e colocou dentro do hospital universitário. Os outros leitos, os outros 10 leitos, na medida das, da necessidade, nós estamos usando os nossos equipamentos reserva das nossas outras UTIs. Por enquanto, não temos problema quanto a isso. Uma das principais medidas e, e focos é tu cuidar dos profissionais. Porque tu só vai ter o profissional saudável em condições de atender a, a população se ele se sentir no ambiente seguro e com tudo que precisa para fazer esse tipo de atendimento. Então essa foi uma, uma questão assim, muito, muito tensa, porque o uso começou a aumentar muito embora a gente tivesse só suspeitos suspeitos mas enfim a gente tem que tratar todo, toda a pessoa como um suspeito então as pessoas os profissionais começaram a se cuidar muito mais e a usar muito mais os EPIs então nós tivemos um consumo muito maior até março nós consumimos tudo o que a gente tinha comprado para o primeiro semestre então nós tivemos que começar a providenciar Uh, aquisição de mais insumos de, de proteção. A máscara, que é a máscara N95 para paciente lá de área Covid, está disponível e sempre esteve. Os protetores faciais um projeto da universidade com o hospital conseguiu desenvolver nesse período e, e fabricar protetores faciais. Nós produzimos para o hospital, produzimos para os hospitais do interior, produzimos com a universidade para órgãos aqui da região. Também pesquisadores nossos da universidade desenvolveram uma técnica de desinfectar as máscaras que são máscaras que elas podem ser reutilizadas porque elas são feitas de um material mais resistente elas têm filtros mais seguros e eles desenvolveram uma técnica que pode ser Que A universidade tem um projeto nos seus cursos técnicos, departamento de física, junto com os fisioterapeutas do hospital, com pesquisadores do hospital, do desenvolvimento de, de tecnologias que possibilitem compartilhar respiradores, do desenvolvimento de novos equipamentos, da, da recuperação... É, é, imediata dos equipamentos que porventura ali sofram algum dano, enfim. Estar dentro de uma universidade é, é um campo que te favorece uma interlocução com aquilo que você vê na sociedade, como se tu reproduzisse ali um contexto menor um, um, de, de sociedade onde todos interagem. Então tem o pesquisador, que é aquela figura que tem o conhecimento que orienta, que, que divide o conhecimento com aqueles que estão auxiliando, tem o um aluno que faz de tudo isso o seu campo de aprendizado, o curso de medicina manteve os seus alunos dos últimos semestres, então eles estão também em todas as frentes. Tem a gestão que, a gestão ela se encarrega de colocar essas essas questões todas dentro de um limite, digamos assim, da necessidade e do que a legislação também orienta e preconiza. E tem os, todos os outros colegas profissionais, temos uma retaguarda dentro da universidade que nos permite muita tranquilidade para o trabalho. E isso, isso é de uma grandeza que eu acho que a gente não consegue medir, porque isso responde Há uma dificuldade que às vezes a gente tem de acessar uma empresa para revisar equipamentos de demorar 15, 20, 30 dias. Então a universidade tendo essa estrutura interna aqui já, já nos tranquiliza bastante. Nós temos várias ações desenvolvidas que garantem uma segurança maior para as equipes na linha de frente.